Grátis e paz, irmãos. É com muita alegria que quero chegar até os irmãos, trazendo uma pequena mensagem agora no final de ano. É normal nesta época, nas... terminando o ano, a gente olhar para trás, fazer uma retrospectiva da nossa vida, meditar naquilo que aconteceu, algumas coisas que a gente errou, fazer planos para o futuro, que o próximo ano possa ser um ano de, de mudanças, coisas que a gente deixou de fazer, coisas que a gente errou. Temos sempre uma oportunidade de novamente caminhar para frente, buscar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a palavra que queria deixar para os irmãos é que esse ano que passou foi para nós um ano de grandes vitórias. Tivemos batalhas, lutas, mas todas elas vencidas pela graça e a misericórdia de Deus que sempre esteve conosco. Temos motivo de sobra para agradecer ao nosso Deus por tudo que fez. O Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem nos sustentado e por isso queremos agradecer. E creio que isso está no coração de todos os irmãos, esse sentimento de agradecimento a Deus pelo ano que se passou, pelo cuidado que Ele teve, por toda a provisão, e que no próximo ano o Senhor possa avançar mais ainda nessa obra que Ele iniciou na vida de cada um de nós. Quero desejar aos irmãos um Feliz Natal e um ano novo repleto, da presença de Deus em suas vidas, que a graça, a paz, a misericórdia de Deus seja abundante no coração de todos os irmãos e que possamos estar juntos nessa caminhada, buscando cada vez mais o conhecimento, a presença de Deus e a sua graça em nossas vidas. Deus abençoe a todos.